que é a oportunidade de hackear o sistema, hackear o mercado de trabalho, hackear a internet, porque eu acredito que se a gente tem a capacidade de construir a internet, a gente detém a informação e a gente passa adiante a informação e os valores que a gente acredita. Eu sou Maria Rita Casagrande, eu sou full stack Developer, na verdade eu trabalho com desenvolvimento front-end, back-end e servidores. Sou mãe, tenho 36 anos, ativista dos direitos LGBT e da questão da mulher e da negritude. Já desenvolvia um website, um portal sobre cultura e estilo de vida voltada para mulheres lésbicas e bissexuais que chamava True Love. O True Love então nasce para resolver um problema a princípio meu, que depois se mostrou um problema de, de outras. Mas ele nasce justamente para combater a, a lesbofobia, dar nome aos bois, mostrar que essas mulheres existem, que elas têm uma vida para além da balada, para além da questão de brigar por um casamento, ter as que não querem casar. A gente quer discutir ciúme, maternidade, direito à moradia, direito a estudo. né? Então partiu de um problema para tentar buscar, coletivamente, uma solução. Ainda falta muita mulher nessa área e da gente contar a história dessas mulheres. Recentemente que a gente começa a ter contato com filmes recentes, né? que vou contar a história de mulheres que estavam escondidas, que, que na verdade não estavam escondidas, né? Elas permanecem escondidas, não é que a gente não existe. Não é interessante trazer isso à tona. E agora talvez esteja surgindo porque vende porque é interessante, mas é um caminho perpassado pelo sexismo, pelo machismo, pelo racismo. Se o mundo é formado pelos pilares, é a escola, a família e a mídia é o que forma um ser humano, forma o caráter na nossa sociedade, a internet chegou aí para ser uma quarta coisa. Se a gente não consegue hackear o sistema educacional e hackear a mídia, que a gente ainda não conseguiu, a gente está tentando fazer isso agora, que a gente já domine a tecnologia, que seja a internet, para construir um universo de conhecimento nosso, onde a gente consiga ser valorizado, valorizada como mulher, valorizado como pessoa negra, que a gente consiga trazer a questão LGBT à tona, construindo a partir do conhecimento que a gente hackeou. Acredito que o que me motiva, o que me dá força, é essa possibilidade de, de construir um quarto pilar social de formação de um ser humano dentro dos moldes daquilo que eu acredito e dar essa possibilidade para que outras pessoas façam a mesma coisa. Esse universo da tecnologia. Então sempre foi ou, ou um mecanismo de fala, através de blog, ou um mecanismo de encontro, seja através de rede social ou através de e-mail, seja fatores de comunicação. Mas ela, para mim, tem toda uma bagagem ainda emocional e muitas vezes de cura. Voz e possibilidade. Isso são coisas que a tecnologia me trouxe.